Fala galera, sou Michael Gomes e uma coisa que eu esqueci de falar nos outros vídeos, não sei se todo mundo que está vendo esse vídeo sabe, que é sempre importante, eu sou de Vitória Espírito Santo. Então vamos embora para a nossa próxima aula de pandeiro. Na última aula a gente estava falando sobre o polegar, não é? Sobre o som do pandeiro aqui com o polegar, ó. Lembrando sempre do dedo aqui atrás, ó, que eu uso para abafar e para soltar. Abafa e solta. E agora nessa aula vamos falar das platinelas do pandeiro. Aqui na borda aqui, ó, tá vendo? A gente vai usar aqui essa mão, a mão direita, essa parte da mão e as pontas dos dedos. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Bateu aqui atrás, bateu na ponta do dedo. Bate atrás, ponta do dedo. Bate atrás, ponta do dedo. E aí esse movimento aqui, ó. Treina aí junto comigo, vamos lá. É bom você treinar aqui o movimento do punho também, aqui ó, aqui ajuda, ó, quando você vai bater no... aqui no punho, você puxa pra cá, quando você vai bater no dedo, você puxa pra cá, ó, tá vendo? Beleza? Começou pelo punho, agora começa pela ponta do dedo. Por quê? Isso vai fazer você inverter o movimento. Isso vai fazer a sua cabeça entender que você está invertendo o movimento. E para tocar o pandeiro, a gente precisa saber tocar de começando por aqui e começando por aqui. Entendeu? Então vamos lá. Ó, comecei por aqui. Um, dois. Um, dois. Agora eu vou começar por aqui. Ó. Um, dois. Isso aí, fez um pouco assim, troca, começa pelo punho de novo. Fez mais um pouco, começa pelo, pela ponta do dedo. Um, dois, um, dois. Isso aí. Começou a desenvolver? Bora botar o polegal. <Sí -se -se> três, quatro, да uh, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então é isso aí. Se gostou do conteúdo, comenta, dá um joinha aí no vídeo, se inscreve no canal e compartilha para os amigos. Bora aprender a tocar o pandeiro.